Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. É... Eu sou Camila Laranjeiras, nutricionista, tá? Eu fui convidada pela plataforma Saúde Network para contribuir com algumas orientações nutricionais frente à pandemia do coronavírus que estamos vivenciando. Eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade, pelo convite e quero que vocês fiquem bem à vontade, que tirem suas dúvidas. Vamos deixar um momento para o final, tá? Para vocês, é, para a gente tirar as dúvidas. Então, vocês podem escrever nos comentários aí as dúvidas. E ao final, a gente conversa mais um pouco. Tá certo? Combinado? É, falem aí nos comentários como é que está o áudio, o vídeo, se está tudo ok, para a gente poder começar. Combinado? Então vamos começar, tá bom? É, nossa aula hoje vai ser sobre orientações, recomendações nutricionais importantes diante da pandemia do coronavírus, tá bom? Como sabemos, a Organização Mundial da Saúde classificou esse surto do coronavírus como uma pandemia. Então, o vírus causador da doença, o COVID-19, colocou em estado a atenção de todo mundo. E aí busca, o pessoal está buscando orientações de como se prevenir, como se comportar e também de como se alimentar. Então, diante da pandemia do coronavírus, sabemos que ela afetou vários aspectos das nossas vidas, principalmente com o isolamento social. E aí vem uma questão bastante importante, que é manter uma alimentação saudável para controlar e até aumentar seu sistema imunológico, que vai ser a base da nossa conversa, certo? Então, o sistema imunológico, ele vai atuar para, se houver um contágio, que a doença seja assintomática, ou seja, sem sintomas ou com sintomas leves, tá certo? Então, vamos conversar um pouco com... É... Com algumas recomendações. Mas, primeiramente, eu queria falar com vocês e deixar bem claro que não existem protocolos técnicos nem evidências científicas que sustentem alegações milagrosas, como supostos superalimentos isolados, uma suplementação diferenciada que vai prevenir o contágio do vírus. Então, essa é a fonte do meu conselho dos nutricionistas, certo? Vamos começar com as recomendações. Primeiramente, devemos ter uma alimentação saudável, equilibrada nos grupos alimentares, ou seja, equilibrada nos carboidratos, nas proteínas, nas frutas, nos legumes. E também ela deve ser variada, ou seja, todos os dias é legal que você varie os seus alimentos, que não fiquem na monotonia alimentar, de todo dia comer a mesma coisa. Então que pelo menos vocês consigam variar as frutas, legumes e verduras, tá bom? Para que vocês tenham um aporte adequado de vitaminas, minerais e fibras que são essenciais à nossa necessidade. Então, essa alimentação saudável, ela vai auxiliar no combate de vírus e bactérias indesejáveis ao nosso organismo, tá certo? Então, essa recomendação, a primeira é primordial, tá bom? Se você não tem os hábitos alimentares saudáveis, agora é a hora de você colocar em prática novos hábitos saudáveis para ajudar durante essa pandemia e que você leve isso ao longo da sua vida também. Número 2. Acho que vocês já sabem que a vitamina C é essencial, né? Então, vocês devem consumir fonte de alimentos de vitamina C. Certo? Como por exemplo, acerola, laranja, limão, manga, caju, tangerina, kiwi, morango, também entra alguns vegetais, como pimentão, espinafre, repolho, brócolis, entre outros, tá certo? Esses são os principais. Então, até vem algumas perguntas que me fazem, tá? Se precisa suplementar a vitamina C com aquelas cápsulas absorvíveis que compramos em produtos, lojas de produtos naturais ou farmácias. Não é necessário consumir essas cápsulas, porque com a alimentação rica nesses, nesses alimentos, você já consegue a sua meta de vitamina C diária, tá certo? Então, não precisa é, comprar essa suplementação de vitamina C. Já com os alimentos, é possível você é, conseguir a sua necessidade diária, tá bom? Vamos para a recomendação número 3. É importante que vocês mantenham uma hidratação adequada, certo? Mas Nutri, eu não sei é, a necessidade que eu preciso de água por dia. Então, não se preocupem, porque eu coloquei aqui um cálculo que vocês conseguem determinar qual o consumo de água de vocês, tá certo? Então, o cálculo é bem simples. O peso de vocês em quilo, tá? Como está mostrando aqui, no cálculo, e vão multiplicar por 35, que é uma média da ingestão hídrica, tá? E aí o resultado que vocês multiplicam, o resultado que der vai dar a sua, a me, é, o valor da sua ingestão diária tá? de água. Então, nesse caso aqui de 70 quilos, a pessoa vezes os 35 vai dar mais ou menos 2,5 litros, é, litros por dia, tá bom? Então, sabemos que a ingestão de água ela é fundamental para um bom funcionamento do organismo, tá bom? Então, se possível, se você é aquela pessoa que sempre está esquecendo de tomar água, agora é o momento, tá? De você ter sempre ao seu lado uma garrafinha de água e quanto maior ela for, melhor, tá certo? Vamos à recomendação número 4. Os temperos têm um, pa um papel importante na batalha contra a imunidade. Por quê? Porque eles são é, alimentos que têm propriedades bem benéficas tá ao nosso organismo. Eles são anti-inflamatórios, são antimicrobianos que vão estar tá ajudando no combate de bactérias e vírus, além de outras, outras propriedades essenciais à nossa saúde, tá certo? E alguns exemplos são o açafrão, a pimenta preta, curry, cravo, canela páprica, o cominho, então esses são exemplos de alguns, que vão estar tá auxiliando na saúde intestinal, que é um dos controladores da nossa imunidade, tá certo? Então evitem estar tá consumindo é, temperos industrializados, tá certo? Evitem ao máximo, porque eles vão ter muitos conservantes, aditivos e sódio. Prefiram sempre os temperos naturais, tá? Que vão estar tá cheios de propriedades benéficas. Quinta recomendação. Tenham boas noites de sono. De sono. Durmam mais ou menos 8 horas é, por noite, se for possível, tá? Mas se você não estiver conseguindo ter boas noites de sono, de no mínimo 8 horas, opte por realizar práticas de higiene do sono. Você já ouviu falar sobre práticas de higiene do sono? Vamos conversar um pouquinho então aqui. É, algumas das práticas são, primeiramente, se prepare para dormir. Coloque uma roupa confortável, um pijama que... Seja legal, que você goste, que seja confortável mesmo, tá? Se prepare para dormir, é, que o ambiente esteja agradável, com uma boa ventilação e com a iluminação legal, uma, uma luz baixa, tá? Ou se você preferir apagar a luz, tá? Outra prática, evite exercícios físicos próximo ao horário de dormir. Próxima prática, evite pensar em problemas antes de dormir. Porque você pode ficar bem preocupado, ansioso e pode atrapalhar o seu som, tá certo? A próxima prática é evite luz de telas de computador, celular, para que você se concentre mesmo em se preparar para dormir, ok? Evitem também fontes de cafeína após as 18 horas. Algumas fontes de, de cafeína vai ser o próprio café, alguns chás como o chá... Chá de biscos tá? Ele vai estar tá associado aí com a presença da cafeína, então evitem ele, tá bom? Tem outros tipos também. É o seguinte, vamos para o próximo. Também façam técnicas de respiração e meditação, ou meditação. Depende você, do que você goste mais, porque vai estar tá te ajudando a ter uma ótima noite de sono. E evite refeições pesadas antes de dormir também, para que você não fique com desconforto e demore a pegar no sono, tá bom? Outra observação, os chás vão ser uma ótima opção para você mandar insônia embora e garantir uma boa noite de sono, tá bom? Então, exemplo de alguns chás, chá de camomila, chá de erva-cidreira, chá de maracujá, chá de passiflora, tá bom? Então, eles podem ser utilizados. Vamos para a sexta recomendação. Pratiquem exercícios físicos regulares, tá? Mesmo que simples e em casa. Evitem estar muito tempo sentado e deitado por mais de duas horas. Então, se vocês passarem mais de duas horas sentado ou deitado, tentem fazer uma pausa, tá? Se levantem, façam alguma atividade, fiquem mais em pé. Aí você pode tentar fazer uma atividade como cozinhar, dançar, organizar a casa, entre outras opções, Tá? mas que você fique mais ativo. E, se possível, procura a ajuda de um educador físico para auxiliar em qual tipo de exercício é o ideal para o seu caso. Porque ele pode, pode dar estratégias de aplicativos para serem usados ou até mesmo ele pode passar o treino para você fazer em casa, tá bom? Levando em consideração todas as suas necessidades. Recomendação número 7. Gerencie o estresse e a ansiedade, Tá? então procurem realizar tarefas que gostem que vocês gostem que que proporcionem uma realização pessoal então assim atividades como ler um livro realizar um curso online pode ser um curso de culinária um curso que possa estar beneficiando o seu currículo organize suas atividades determine metas tá é, cozinha dancem, meditem joguem assista tv um documentário diferente então façam atividades Diferentes e que vocês gostem, que possam contribuir. Agora vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade, tá certo? Não sentir sintomas de ansiedade nesse período que estamos enfrentando é bem difícil. Visto que toda essa situação que a gente está vivenciando agora de insegurança, incerteza, faz com que tenhamos alguns sintomas de ansiedade. Claro que isso depende de cada pessoa. Tá? mas podemos utilizar algumas estratégias que podem controlar e aliviar esses sintomas da ansiedade tá bom então eu vou falar um, algum deles alguns deles tá primeiramente façam técnicas de yoga ou meditação para melhorar o seu autocontrole e promover um relaxamento então praticando a meditação ou a yoga você vai estar tá tendo um relaxamento tire um tempo para você tá? Se cuide, vai estar tá ajudando aí nessa questão da ansiedade, tá bom? Assista um filme, uma, uma série relaxante que mude o foco, evite ficar o tempo inteiro em busca de notícias sobre o coronavírus, tá bom? Porque isso pode deixar mais ansioso, preocupado, então evite estar o tempo todo em busca dessas notícias, tá bom? Descansem e durmam bem, Tá? Que também a gente conversou um pouquinho lá em cima, né? Tomem chá calmante, como aqueles que eu comentei também, que eles vão estar tá ajudando para deixar um pouquinho mais calma e ficar tranquilo. Pratiquem exercícios físicos, tá? Façam técnicas de respiração também, que eu até coloquei aqui um exemplo de um. Vocês vão fazer o seguinte. Inspirar por 5 segundos, segurar a respiração por 15 segundos e soltar por 5. Então, repito esse processo de 10 a 15, a 15 vezes, que eles vão estar tá ajudando a melhorar a respiração e ficar mais tranquilo, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre ansiedade e alimentação, certo? Alguns nutrientes vão estar tá ajudando aí a controlar ou até amenizar os sintomas de ansiedade, como nutrientes como triptofano, magnésio e a vitamina B6, tá? Esses nutrientes eles vão promover o aumento da serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de relaxamento e bem-estar. Então eu vou falar aqui algumas fontes é, desses nutrientes e vou também dar escolhas de refeições, prováveis refeições que vocês podem fazer utilizando esses alimentos, tá bom? Fontes de magnésio vão ser as folhas verdes escuras, como o espinafre, couve, rúcula e agrião também. Tá? Também vão ser fonte de magnésio, a semente de abóbora, nozes e castanha do Pará Então o que é que pode ser realizado aí? As folhas verdes escuras podem ser adicionadas à sua refeição principal, no caso do almoço tá Vocês podem utilizar uma receita que é tipo um lanche da tarde Que vocês colocam a semente de abóbora no forno com alguns temperinhos naturais tá E fica maravilhoso, tá? Nozes e castanhas podem ser adicionadas ao seu mix de oleaginosas, tá? É, agora vamos para as fontes de, de triptofano. A banana, tá? Amêndoas, grão-de-bico, aveia, cacau e abacate. Quais são as refeições que podemos fazer assim? Como exemplo, vocês podem fazer uma vitamina com abacate, cacau e aveia. Ou uma vitamina com banana, cacau e aveia. Tá? Que vocês vão estar consumindo esses alimentos fonte de triptofano Podem fazer tipo um snack de grão de bico Que também vai para o forno com alguns temperinhos E fica uma ótima opção de lanche, tá? Fontes de vitamina B6 vão ser os farelos Que é esse caso entre farelo de aveia, ameixa e banana E aí a gente po pode usar esses três como local farelo de aveia E pode até adicionar um iogurte natural Que é aquele iogurte branco, tá? Então, é legal essas, essas opções de refeições que vocês podem fazer utilizando esses nutrientes, tá certo? É Outra coisa fundamental, se alertem e prestem atenção em avaliar os sintomas que vocês estão tendo de ansiedade. Se vocês observarem que esses sintomas estão sendo, por muito tempo, estão sendo crônicos, procurem a ajuda de um psiquiatra ou um psicólogo, tá certo? Para ele avaliar o caso de cada um. E fazer alguma intervenção, se for preciso, tá bom? Agora vamos para uma questão importante, que é a organização das refeições semanais, tá? Aquelas recomendações que eu passei até agora, elas estão relacionadas a como manter uma boa imunidade, tá? Então você colocando em prática aquelas recomendações, você vai estar tá mantendo e até aumentando sua imunidade, tá? Tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre a organização das refeições semanais. Primeira, primeiramente, seria legal que você montasse seu cardápio semanal, tá? Porque com ele em mãos, você vai evitar improvisos. Aí, o que é que você pode fazer? Pega lá no Word, tá? Monta uma tabelinha e vai fazendo seu cardápio. Seleciona uma coluna com segunda, outra com terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, Tá? E coloque as, as suas refeições, como café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, ok? Então, vai lá colocando os alimentos que você geralmente consome. No café da manhã, o que, é que você come. Claro que você sempre é colocando em prática os alimentos é, que incluem, que estão incluídos numa alimentação saudável, tá? Se vocês quiserem também, vocês podem entrar em contato comigo para mostrar o cardápio, para eu dar uma sugestão, tá? De refeição. Fiquem à vontade. Em seguida, planeje todas as refeições, como eu falei agora, tá? Das refeições, como café da manhã, almoço, lanche e jantar. Com esse cardápio vai ficar muito mais fácil para vocês é, programarem a lista de compras, tá? Com alimentos saudáveis, como eu falei agora, afastando o risco de colocar no carrinho, alimentos altamente calóricos e com baixa qualidade nutricional, como doces, salgadinhos industrializados, refrigerantes, entre outros alimentos. Então, com o cardápio fica mais fácil de você fazer uma lista de compras e até estar tá evitando de estar tá indo ao supermercado muitos dias, na semana. Então, escolhe um dia na semana é, para montar o cardápio, fazer a lista, já vai no supermercado, compra tudo e armazena, com todo o cuidado que eu vou estar tá falando aqui para vocês, tá certo? É, vocês têm também a opção de ir ao mercado ou feira, ou também pedir compras pelo site do mercado, tá? Ou também tem alguns aplicativos que eles também deixam os alimentos em casa. Então, a gente está tendo essa possibilidade agora. Tire um dia para fazer algumas refeições e já deixar congeladas, tá? Deixe as frutas e vegetais já higienizados, porque que já fica mais fácil, e pode deixar algumas já cortadas na geladeira. Ok? Armazene os alimentos em recipientes como vidro, pode ser inox também, ou até mesmo pode ser os depósitos de plástico, tá? E também tem os saquinhos, que são bem indicados para estar armazenando. É, Lembre-se de colocar a validade para vocês acompanharem, tá? Então, bota o nome do alimento e a validade dele, tá bom? Higienize bem todas as folhas, tá? Seque bem e armazena em pote intercalando com as folhas de papel toalha. Aqui é o seguinte, quando vocês forem fazer a higienização de todos os legumes e verduras, no caso das folhas, vocês podem fazer o seguinte, coloca no recipiente, eu vou ensinar aqui como é que vai fazer a higienização específica, mas aí, quando você fizer a higienização e essas folhas estiverem secas, vocês podem colocar em um pote, tá? Com tampa, é, ou melhor seria ele de vidro, tá? E vocês iriam colocar... É, no fundo do recipiente, um papel toalha, em seguida as folhas. Aí bota mais um papel toalha, intercala com mais folhas, papel toalha de novo, folhas. E para fechar, mais um papel toalha e fecha o depósito. Coloca a validade, tá? A etiquetazinha. E aí eu garanto a vocês que essas folhas vão durar até uma semana, tá? E também como eu falei, congela os alimentos é, em porções e não esqueçam de colocar a data de validade agora vem essa pergunta o que consumir então eu vou dar aqui algumas opções de alguns alimentos que vocês podem estar tá consumindo e colocando na no cardápio de vocês tá e na lista de, de, de compras também consumam ovos e orgutes se possível orgulho natural tá que ele tem menos menos é, ingredientes tá certo e são mais saudáveis os queijos brancos tá porque os queijos brancos porque quanto mais o queijo for branco menos gordura literal tá proteínas em geral cereais como arroz quinoa ou milho leguminosas que são os tipos de feijões tá bom folhas imprescindível fruta também legumes também pão integral tubérculos que entram as raízes como batata doce, macaxeira, cará, inhame. Sempre tenham eles em casa. Oleaginosas que entram as castanhas, amêndoas, nozes, tá certo? Castanha do Pará. É, azeite, manteiga, mel, azeitona, ovo de codorna. Parte de oleaginosas como amendoim. Então esses são alguns dos alimentos que eu coloquei aqui para vocês se basearem em uma alimentação saudável. Tá? E rica em nutrientes e minerais. E vitaminas também. Mais ou menos, quais as frutas que eu indicaria que duram mais? Repolho, cenoura, abóbora, abobrinha, maçã, uva, frutas vermelhas que podem ser congeladas, tá? A banana, melão, melancia, palmito, tomate, cebola, limão e cogumelos, tá certo? Outra coisa importante, não façam estoque de comida, gente. Planejem as refeições para vocês irem irem o menos possível para o supermercado, mas que também não façam estoque de comida porque pode faltar para o próximo, tá? Pensem nos outros sempre. Aqui é como higienizar os alimentos como frutas, verduras e legumes, tá bom? O que é que vocês vão fazer? Assim que chegar, retirem da embalagem, tá? Lave essas frutas, legumes e verduras em água corrente, para tirar algumas sujidades como a terra, tá? Em seguida vocês vão pegar um recipiente, tá? E vão preparar utilizando é, água e uma solução que vai ser um sanitizante que vai estar tá ajudando a higienizar, que pode ser água sanitária, tá? Ou hipoclorito de sódio. A água sanitária só vai poder ser utilizada para higienizar os alimentos, aquela que tem no rótulo indicação para ser utilizada para alimentos. Então, observem o rótulo. Também pode ser usado o hipoclorito de sódio, tá que está disponível nos postos de saúde. Então, como é que você vai preparar? Você vai pegar um recipiente, colocar um litro de água e utilizar para água sanitária uma colher de sopa ou, se você for usar o hipoclorito, 10 gotas desse hipoclorito, tá? Então, observe. Depois vocês vão colocar os alimentos nessa solução e deixar agir por 15 minutos. Depois que passar esse tempo, vocês vão retirar os alimentos dessa solução, tá? E enxaguar em água corrente. Deixando claro que não é legal, não é para estar tá reutilizando essa mesma solução que vocês higienizaram esses alimentos. Vocês pegam, descartam, tá? Lavam os alimentos na água corrente e deixa secar em temperatura ambiente. Ou se vocês puderem secar, com papel toalha, tá bom? Depois vocês vão armazenar, tanto na geladeira, tá? Como se tiver alguma fruteira ou no congelador, tá? Aí, como eu falei, o ideal é guardar as folhas secas em um pote com tampa, forrar com papel toalha e colocar as folhas. Quando o papel vocês perceberem que o papel toalha, com o passar dos dias, ficar mais molhado, vocês vão descartando e colocando um novo, tá? Agora, como higienizar os produtos que chegam da feira? Como assim? Por exemplo, uma caixa de leite, um arroz que chegou é, no saco, outros produtos industrializados, entendeu? Que estão no pacote. O que é que vocês vão fazer? Tenham o maior cuidado em higienizar todos. Vocês podem utilizar o borrifador, tá? Coloca o álcool 70 dentro dele e borrifa todos os alimentos. E deixa secar em temperatura ambiente para depois poder armazenar, tá certo? Outra coisa importante também, lembre-se de antes de iniciar o processo de higienização dos alimentos, lavem as mãos corretamente seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, tá bom? E evitem ao máximo estar tá levando a mão à boca ou ao nariz durante o processo de manipulação de alimentos, tá certo? E eu garanto que com todas essas etapas concluídas, podem ter confiança na ingestão desses alimentos, porque eles vão estar é, seguros pra, para serem consumidos. Tá certo? Atenção, gente. Chote imunomodulador, vitamina C, própolis, glutamina, chás milagrosos são totalmente desnecessários e não possuem evidências para serem prescritos contra o coronavírus. Nesse caso aqui, é se vocês forem utilizar esse alimento como... É uma forma preventiva do coronavírus. Ah, eu vou tomar própolis, é, só o própolis para evitar de... o contágio do coronavírus, mas não é assim, tá? Não tem um alimento específico sozinho que vai combater o coronavírus, não. Por isso que é imprescindível que a gente é, continue colocando em prática as recomendações de prevenção ao coronavírus, tá bom? E outra coisa, que vocês coloquem em prática todas essas recomendações que a gente conversou sobre como manter a imunidade, tá, controlada e até mesmo aumentá-la. E vocês estão vendo que assim, não é só uma prática para aumentar a imunidade, não é só um tipo de alimento que vai aumentar, existem todas essas recomendações específicas que vão estar tá ajudando, tá bom? Então, repetindo de novo, não há um único alimento, suplemento, que sozinho seja capaz de estar tá aumentando a imunidade. Tá? Agora, uma alimentação equilibrada, incluindo o consumo adequado de frutas, legumes e verduras e sem restrições severas, inclusive de calorias, vão contribuir para o aumento dessa manutenção da imunidade. Então, não é hora de estar tá fazendo restrição calórica, tá? Faça uma alimentação ok, saudável, equilibrada, como a gente conversou agora, tá bom? Então, gente, faça um básico, seguindo as orientações acima, que já vai ser suficiente, Tá certo? Para maiores informações sobre as recomendações de uma alimentação adequada e saudável, conheçam o um Guia Alimentar para a População Brasileira, tá? Eu disponibilizei aqui o guia e aqui abaixo também vai estar tá já o guia para vocês baixarem, tá? Então nele é bem legal de vocês estudarem, porque nele tem todas as recomendações de uma alimentação saudável mesmo. Como preparar os alimentos, tem toda essa parte de higienização, recomendação de frutas, é, como saber se um alimento é processado, ultraprocessado, quais são as classificações do, dos alimentos é, in natura e os minimamente processados, tá? Então assim, é um material muito legal, eu super indico, ele é um pouquinho grande, mas vocês lendo a pouco vão estar tá colocando em prática, vão começar a colocar em prática hábitos mais saudáveis na vida de vocês, tá bom? Em caso de dúvidas sobre o coronavírus, vocês podem também discar o 136, que é o Disque Saúde, que vai estar disponível 24 horas por dia, tá? Ele é do Ministério da Saúde, ele vai estar apto a esclarecer dúvidas atualizadas sobre o coronavírus e também vocês podem estar acessando o site www.saude.gov.br que é o site do Ministério da Saúde, com informações oficiais e também atualizadas. E outra opção, para quem pode, é baixar um aplicativo no celular, que é chamado Coronavírus barra Ele é um aplicativo também criado pelo Ministério da Saúde, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre o coronavírus. E ele também avalia possíveis sintomas de contágio ele pergunta se você está com algum sintoma, e aí ele vai dizendo as orientações, se precisa ir para um posto de saúde, se precisa ir para uma outra unidade específica, então ele é bem legal, tá? Então aqui vocês podem acessar. E para finalizar, Fortalecer a imunidade não impede o contágio nem a cura da doença, tá bom? Como a gente já falou aqui. Mas vai estar ajudando o sistema imunológico a estar pronto para enfrentar o vírus, tá? Por exemplo, como eu falei, se houver o contágio, que os sintomas sejam é, menores, mais brancos, tá bom? Então, essas orientações nutricionais básicas irão evitar possíveis vírus e bactérias patogênicas e, principalmente, irá fortalecer a sua barreira imunológica. Além de você estarem... É, melhorando a barreira imunológica, vocês vão estar colocando em prática hábitos que vão estar reeducando a alimentação de vocês, melhorando o comportamento alimentar, tá certo? Então, eu queria agradecer imensamente, tá? Pela presença de todos que estavam aqui na live e que vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas, tá bom? Aqui eu deixei aqui abaixo o meu número para quem quiser fazer marcações, tá? No momento eu estou fazendo um atendimento online, que está sendo permitido pelo meu conselho, tá? Então, quem é precisar de uma orientação específica individualizada, pode entrar em contato comigo, que a gente marca e faz online a nossa consulta, que é maravilhosa, tá cheia de ferramentas e novidades, tá bom? Aqui também está meu Instagram, tá? Arroba No Facebook também tem aqui o link e vamos juntos, tá? Passar por isso, combater esse vírus e quem puder, lembrando, fique em casa, tá? Cuide dos mais velhos, tá? Os, os que estão no grupo de risco e vamos juntos combater esse vírus, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Qualquer coisa que precisarem, podem voltar comigo eu vou estar à disposição, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo. Até mais. Espero que tenham gostado, tá bom? Agora, vamos responder as dúvidas de vocês, tá certo? Vamos lá. Então, respondendo a pergunta de Viviane, ela toma um copo de suco de limão três vezes ao dia e ela está perguntando se vai proteger, no caso, contra o coronavírus. Aí, é como eu falei, né? Essa fonte de vitamina C, ela vai estar tá ajudando é, em manter uma boa imunidade, mas não vai tá estar prevenido, tá prevenido contra o coronavírus, tá certo? Mas pode sim estar tá utilizando o suco de limão e você pode também utilizar outras fontes de vitamina C, como a laranja, a acerola, o caju, tá certo? Vamos agora à pergunta da Vânia. E a Vânia perguntou qual o melhor custo-benefício com relação à alimentação, com relação à alimentação você tem que ver o que é melhor para sua necessidade, para sua para sua, suas preferências também e aversões que são que são os alimentos que você não gosta. Então você pode tentar incluir todas essas recomendações que a gente conversou, atrelando ao seu custo-benefício, tá? E suas preferências alimentares, ok? Agora vamos à pergunta do Antônio. Ele falou aqui que só dorme 6 horas e está perguntando se tem problema, se isso vai interferir no sistema imune dele. Nesse caso, se ele é uma pessoa que sempre dormiu essas 6 horas diárias e percebeu que não tem problema, provavelmente não vai estar tá afetando o sistema imune dele. Mas, por exemplo, se geralmente ele dorme 8 horas, é, em média de 8 horas diariamente, e ele está reduzindo essas horas, pode haver uma alteração tá, no sistema dele é, o sistema dele, no organismo, tá certo? E pode estar interferindo sim no sistema imune. Mas como isso provavelmente é um hábito dele, é essas 6 horas, então tá tudo bem, certo? Vamos à pergunta da Paula. Chá de cidreira, um copo antes de dormir. Pode ou não pode? E aí pode sim, até entra como um dos chás que eu recomendei, no combate da insônia, tá certo? E até uma opção de, de ceia antes de dormir. Agora vamos à pergunta da Carla. Faça exercício por semana, três vezes na semana, por 40 minutos. Perfeito, Carla. Se você já é uma pessoa que sempre está fazendo esse tipo de exercício... Então, pode continuar. Tenta adaptar em casa, tenta ver com o seu personal, se você tiver, qual o melhor exercício para essa necessidade específica, tá? Agora, se você é uma pessoa, um, por exemplo, que nunca tinha feito atividade física e quer começar agora, então eu não indicaria, porque às vezes você pode fazer exercícios que são intensos para o seu corpo e acabar é, baixando sua imunidade, então muito cuidado. É, respondendo à pergunta da Karina, ela está falando aqui que pratica meditação todos os dias. Perfeito, Karina. Fico feliz que você está utilizando a meditação, que é até uma forma de prevenir é, sintomas de ansiedade, de ficar mais tranquila, de ter uma boa noite de sono. Então, a meditação tem vários benefícios. Parabéns. É, respondendo a pergunta da Fábio agora. Ansiedade, sugestão de chá. Então, vai... Aqueles mesmos recomendações de chá que eu, eu comentei. Chá da de camomila, chá da folha de maracujá, chá de, chá de erva cidreira. cidreira desculpa. Então, são algumas opções. Claro que tem outras também, tá bom? A pergunta é do Cícero. Vamos lá. É, ele quer saber algumas dicas de lanches que podem ser utilizados. Então, vamos lá. Vou dar alguns exemplos. Você pode fazer... Tipo, colocar o iogurte natural, a banana e uma fonte de fibra, tá certo? Então, você... Exemplo, uma banana, mas pode ser outra fruta, tá? Usem e abusem do consumo de frutas, tá? Nos lanches. É, vocês podem também optar por sucos, por vitaminas, por uma pipoca natural, tá? Por... É, Deixa eu ver, amendoim torrado, você pode fazer também a receita do grão de bico com temperozinho que você torra e ele fica tipo um snackzinho. Então, tem várias opções, tá certo? Que vocês podem estar tá incluindo. Pode ser um bolozinho integral também, com suco de fruta, tá legal? Então, tem várias opções. Se vocês quiserem mais opções também de lanche ou, ou de refeições, podem estar tá entrando em contato comigo, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigada mesmo. E quem puder, fique em casa novamente. Quem não puder, tome todas as recomendações. E vamos juntos, tá? Passar por essa fase dessa pandemia do coronavírus. E para o que vocês precisarem, podem contar comigo, podem ligar para mim, falar no Instagram, no Facebook, que o que eu puder ajudar, eu tô aí, tá certo? Um beijão e fiquem com Deus e uma boa noite.